Qual a melhor forma de emagrecer? Com treinos longos, mais leves ou treinos curtos e mais intensos?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 É bom você trabalhar as duas maneiras, porque você vai estar promovendo estresses, você vai estar promovendo adaptações fisiológicas diferentes no seu organismo. Ok? Agora, sinceramente, se você aguenta porrada todo dia, tararara, essa é a maneira mais eficiente, mas também é a maneira mais eficiente de você se machucar, quando a gente trabalha com intensidade muito alta. Ok? Da mesma forma, você trabalhar um volume muito longo, você pode promover uma adaptação facilitada no seu organismo onde aquele exercício não vai promover tanto estresse no seu organismo